Olá meu nome é Luiz Cândido Eutise. Bem vindo ao canal a verdade sobre disfunção erétil. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 sucos para aumentar suas ereções e combater disfunção erétil. São fáceis de fazer. Tem ingredientes comuns, mas a maneira de fazer e de tomar, são as causadoras dessa transformação. Fique até o final e aprenda a fazer e consumir esses viagras naturais, mas antes eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar. Além de ativar o sininho das notificações. Assim quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para turbinar suas ereções e incrementar seus relacionamentos amorosos. Você será o primeiro a saber. Dentre os pilares para combater disfunção erétil. A alimentação tem uma enorme participação nos resultados. Principalmente os ingredientes dos sucos que verá aqui, pois eles aumentam a circulação sanguínea, fazendo com que seu pênis fique duro, firme e sustentável. Mas fique tranquilo, que no final você irá conhecer também outros pilares da falta de ereção. Vamos aos sucos, seus ingredientes, como fazer e como consumir esses potencializadores de ereção. 1 um, suco de kiwi com mamão papai em mel este suco possui propriedades antioxidantes e afrodisíacas aumentando a líbido e o desejo sexual é ótimo para ajudar nos casos de infertilidade masculina de quebra tem o fator energético do mel ingredientes 3 quinhui sem casca uma mão médio sem sementes uma colher de sopa com mel 300 ml de água modo de fazer Coloque todos os ingredientes no liquidificador, e bata durante alguns segundos. Como tomar? Este suco deve ser bebido uma vez por dia, de preferência sempre à noite. 2. Chá de Catuaba com morango. Este chá é rico em vitamina C, propriedade do morango que combate o envelhecimento, além do potássio, que melhora a circulação sanguínea, estimula a líbido e o desejo sexual devido às propriedades afrodisíacas da catuaba. Ingredientes 5 ou 6 morangos médios 2 colheres de catuaba em pó 1 colher de sopa de mel 300 ml de água fervente Modo de preparo Comece pelo chá de catuaba adicionando duas colheres do pó à água fervente, deixe repousar entre 10 a 15 minutos. Depois, coloque no liquidificador os morangos, o mel e o chá, bata durante alguns segundos. Como tomar? Este suco deve ser bebido duas vezes ao dia, na parte da manhã e à noite. 3. Suco Ginkgo Biloba e Guaranã é um suco altamente afrodisíaco e energético diminui a fadiga e o cansaço sendo um potente estimulante sexual ingredientes 100 ml de xarope de guaranã 20 gramas de pó de ginkgo biloba uma colher de sopa de mel 100 ml de água de coco 200 ml de água modo de preparo adicionar todos os ingredientes no liquidificador e bater bem como tomar este suco, por ser muito energético e estimulante, apenas deve ser tomado uma vez por dia pela manhã. 4. Vitamina de amendoim com abacate. Uma deliciosa vitamina contra a impotência sexual, porque é um ótimo energético, rico em vitamina E, que atua nos hormônios masculinos. Ingredientes: um abacate médio. Duas colheres de sopa com amendoins torrados. Um pote de iogurte natural. Uma colher de sopa com mel para adoçar. Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba a seguir. Como tomar? Tome um copo deste suco, duas vezes ao dia, por pelo menos uma semana, para depois avaliar os resultados. Se preferir, bata com pedrinhas de gelo. 5. Suco de romã: A romã estimula a produção de óxido nítrico que aumenta a vascularização sanguínea e a produção de testosterona combatendo a impotência sexual masculina. Ingredientes. 5 romãs. 500 ml de água. Uma colher de sopa com mel. Modo de preparo. Bata todos os ingredientes no liquidificador Coe e beba imediatamente para evitar a oxidação do suco e a perda de parte das suas propriedades medicinais. O consumo de um copo de suco de romã não industrializado, por 15 dias consecutivos, pode aumentar a produção de testosterona em até 30%, e este hormônio é necessário para a sexualidade masculina. Estes sucos são ótimos para estimular o organismo e melhorar o desempenho sexual, sendo boas opções para aumentar suas ereções. Mas como eu disse no começo do vídeo, a alimentação é apenas um dos pilares no combate à disfunção erétil. Caso queira conhecer todos os pilares para aumentar suas ereções e eliminar disfunção erétil, é melhor assistir outro vídeo para isso. Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo que mostra os pilares da ereção e um método que já ajudou milhares de homens a combaterem disfunção erétil, e isso aconteceu naturalmente, sem cirurgias, sem medicamentos e sem suplementos químicos. Clica lá veja o vídeo e descubra, como este método pode te ajudar também. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, além de ativar o sininho das notificações. Assim quando sair um novo vídeo, com dicas e sacadas para aumentar suas ereções e turbinar seus relacionamentos. Você será o primeiro a saber. Obrigado por ter ficado até aqui, e nos falamos em um próximo vídeo.